Nós já estamos ao vivo, né? Vamos lá? Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, trabalho na área da educação e sou advogada também. Eu coordeno essas rodas de conversa do CCV toda segunda-feira. Hoje a roda de conversa, que é uma roda de conversa virtual, lembrando que nesse período de pandemia da Covid-19 a gente está fazendo as nossas rodas de conversa só de forma remota, só de forma virtual, né? A gente sempre faz as rodas presencial, mas nesse período né, nós estamos é, cumprindo aí, né, a, a orientação do distanciamento social. E hoje nós vamos debater um tema muito importante que está, inclusive, agitando as redes, está agitando né, todo o Brasil. aí Quem é militante, que atua na área da educação, sabe a importância do, do tema de hoje. A gente vai falar sobre os desafios do Fundeb. E para debater conosco esse tema, conversar nessa roda, a gente trouxe o professor Paulo César. Boa noite, Paulo. Tu, tudo bem? Noite, Seja bem-vindo. Tudo jóia. <risos> o Paulo é, ele é professor da Rede Municipal né, de Educação de São José dos Campos e, e vai fazer aqui a, a roda de hoje, conversar um pouco com, conosco. Mas antes dele iniciar aqui o bate-papo, eu quero passar aqui os recadinhos iniciais. né? Primeiro que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV. Né? Quem é inscrito no Facebook, é só ir lá né, na fanpage, que é uma página no Facebook, do Centro Cultural Esperança Vermelha, CCV, que está sendo transmitida por essa página. Mas também é, o blog da guida.net.br faz também essa transmissão. Então, caso você não é inscrito no Facebook você pode acompanhar pelo blog da guida.net.br, ok? Eu peço para você que for entrando aí na live, que dê um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, como é que tá, para a gente ir melhorando aqui né, a transmissão, ok? Para que a gente possa fazer um bate-papo legal, que o tema é muito importante, né? É, também fique à vontade para fazer os comentários, para compartilhar, para fazer perguntas, que aí a gente pede para o nosso debatedor aqui, para que o nosso convidado possa comentar as questões, tá? Então, eu vou já repassar para o Paulo César falar. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a disponibilidade que ele está aqui. Hoje o Brasil inteiro, inclusive, né, a, é, é um dos assuntos mais comentados no, no Twitter, né? Sobre o, o tema do, do Fundeb. E aí o Paulo vai fazer, então, uma fala inicial aí, para a gente entender o que é o Fundeb, qual que é a importância do Fundeb para a educação no Brasil, sobretudo para a educação básica, né? É, o o que, que significa, o, é, o que, que simboliza, o que, que representa esse fundo aí nacional, tá bom? Paulo, fique à vontade. Pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, vida. É a gente vai construindo nesse tempo de pandemia espaços para a gente falar conversar um pouco né eu acho que é, é, é coisas que a gente não fazia antes essas tecnologias já existiam e agora a gente se aproximou né a gente consegue conversar com pessoas do Brasil inteiro é, usando essas tecnologias e hoje é a oportunidade de falar um pouquinho do Fundeb que eu acho que é fundamental para a gente discutir porque é um tema que tá tá na nas redes, né, já faz um tempo que os setores da educação vêm discutindo, é, mas acho que é interessante a gente primeiro categorizar o que, que é Fundeb, por que, que ele é importante, por que, que ele tem que ser votado imediatamente e o absurdo que o governo Bolsonaro fez sábado, né, então vamos uma linha aqui de raciocínio para a gente compreender é, o que está que rolando. Primeiro, o que, que é Fundeb, né, o Fundeb ele veio, ele se originou em 2000, 2007 no governo Lula é, como um mecanismo de financiamento da educação básica brasileira. Né? Então a ideia do Fundeb era tentar equalizar o máximo possível a, a educação brasileira é, é, básica. Então o ensino educação infantil, né? todas as etapas da educação infantil, creche, a pré-escola, os anos iniciais, os anos finais do né? ensino fundamental e o ensino médio. E eja. Então, todo o ensino básico brasileiro. A universidade não entra no, no, no guarda-chuva do Fundeb. Ele vem substituir o Fundef, né, que é da década de 90, lá da LDB, que financiava o ensino fundamental apenas. Então, agora a gente tem o Fundeb. Beleza. O que é o Fundeb? Ele é um grande fundo de financiamento da educação básica. Ele é composto por 27 fundos. Então, nós temos aí o 26 fundos aqui, um por Estado brasileiro e o Distrito Federal, mais o, go, o fundo federal, que né? então complementa. Então, o Fundeb ele é um, um volume muito grande de dinheiro. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, o Fundeb ele distribuiu para o Brasil, né, para a educação de todos os municípios brasileiros, 165 bilhões de reais. É muito, é, é um valor grande, né? mas, mesmo assim, ele não é suficiente para financiar toda a educação pública brasileira. Né? Mas é um volume muito grande de dinheiro, sim. Tá? É, como eu disse, ele começa em 2007 com uma emenda constitucional né, que vem alterar a Constituição, que vem alterar a LDB, é, que é a emenda constitucional número 35, que cria, então, o, o Fundeb para financiar todo mundo. A ideia é diminuir a desigualdade é um preceito constitucional. O Estado tem como sua função primária a diminuição das desigualdades sociais. Entende-se, então, que a educação é um mecanismo de combate à desigualdade. Portanto, o Fundeb vem para isso daí. É, como que funciona o Fundeb? Né? Só para a gente ter uma ideia, o quanto que ainda, mesmo com o Fundeb, a gente tem uma desigualdade de financiamento da educação. Quando a gente fala de qualidade da educação, quando a gente fala de... É, é, mecanismos de, de equidade dentro da educação, temos que discutir obrigatoriamente o financiamento. De onde que vem o dinheiro para isso? Né? O, o dinheiro que chega nas, nas cidades, nos estados, né? para todos os entes federados né? que são responsáveis pela educação básica, né? esse fluxo ele é muito importante. E uma das metas é aumentar esse fluxo de dinheiro. Né, fazer com que chegue mais dinheiro na, na, nas bases, né, nas escolas municipais e nas escolas estaduais. Beleza, só para a gente ter uma ideia, de, fizeram um estudo que saiu em 2017, o Congresso Nacional fez um estudo, está até na, na página do Congresso, um estudo 20, é, é, número 24 da, de 2017. Nesse estudo, eles fizeram uma avaliação de que, se não houvesse Fundeb, e cada município e cada estado financiasse ao, sozinho, sua educação, a diferença entre o município mais pobre e o município mais rico seria uma diferença de 10 mil por cento no financiamento. Um absurdo, né? um valor gritante. Hoje, com o Fundeb, esse, essa porcentagem diminui muito. Hoje está em torno de 564 por cento, que não é pouco. Então, como que a gente vai falar de igualdade, de equidade na educação, sendo que ainda nós temos uma diferença entre o município mais pobre e o mais rico de 564%, cinco vezes, quase seis vezes mais de financiamento para um do que aquele município mais pobre. Então, é difícil a gente discutir igualdade dentro do de um país quando a gente tem essa diferença de financiamento. Né? Discutir dinheiro, né? tanto na educação quanto na saúde ou em qualquer outro serviço público, é fundamental viveram no momento onde a gente está cada vez mais né, num processo de diminuição dos recursos. Né? E o que o governo Bolsonaro propôs é essa diminuição. Né? É, como que funciona, então, o, o, o Fundeb? Né? É, Institui-se né, no Plano Nacional de Educação, 2014. Então, de 2007 até 2014, foi uma distribuição com, com poucos critérios. É né? claro que o critério sempre é mais para quem tem menos. Esse é um critério que é extremamente louvável. Mas começou a se estipular, tá? Mas quanto a gente tem que mandar? Quanto que a gente vai distribuir para os estados né? é, ou, e para os municípios? Cria-se, então, um índice, chama CAC-I agora né? é, é, é, é, esqueci a sigla é, Custo a, Aluno Qualidade. Né? custo-aluno qualidade é, e inicial o KQI é custo-aluno qualidade individual esse inicial perdão esse KQI ele então foi calculado em 2014 que seria o mínimo necessário para você constituir uma educação minimamente de qualidade calculou-se isso não o que era necessário de fato mas quanto né, todos os estados e municípios somados conseguiam investir. Um mínimo, foi um mínimo comum ali. Beleza, seu valor é baixo. Isso está na estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação. A estratégia 20.7, ela traz o quê? Tá, beleza, ao longo do ano, dos anos seguintes, a gente vai ter que instituir o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade, que não é o inicial, que é o que vai ser definitivo. Então, esse que vai vigorar a partir de 2016. O que, que acontece com o CAC? Como que se calcula o CAC? Não é um valor é, é, é, com, com, contínuo, cada ano muda, porque o valor investido está vinculado às arrecadações de cada estado e cada município e do próprio governo federal. Como que a gente vai calcular isso, então? É, assim, é, é uma conta, na verdade, que não está regulamentada de fato. Então, funciona dessa forma, mas ela ainda carece de regulamentação, coisa que o atual projeto no Congresso regulamentaria. Então, como que se calcula? Você vai pegar os 27 fundos né, que nós temos no, no Brasil e vai pegar aquele fundo que é o menor, aquele que menos consegue, no Estado, aquele Estado mais pobre, que é o que menos consegue investir na educação. Beleza. O fundo, a, a, a participação do governo federal que hoje está em 10%, né, então é o 10% do montante que somou de todos esses 26 fundos estaduais. Né, então, se deu 150 é, bilhões, esses fundos, o governo vem com 15 bilhões para complementar, 10%. É pouco. Então, o que, que eles fazem o cálculo? O 27º fundo, ele falta X para chegar no 26º. Então o governo vai e complementa o vigésimo sétimo até ficar igual ao 26 A gente vai pegar o 27 sétimo e sexto, que agora são iguais, e vai ver quanto falta para chegar no 25 quinto. E aí os dois recebem o dinheiro. Pronto, agora tem três fundos com a mesma quantidade de dinheiro. Quanto falta para o vigésimo quarto? Aí vai. Hoje, conseguimos atender só nove estados. São sete estados do Nordeste e dois estados do Norte do país. Quer dizer, o restante dos estados, os outros 15 estados, perdão, 16 estados, não recebem nada. Porque o fundo do governo federal é muito baixo, é só 10%. Pensando que a gente tem uma desigualdade muito grande entre os fundos de cada estado. Então, pensando, São Paulo é o maior fundo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são estados, então, que os fundos desses, é, é, é, da educação são altos. Beleza. Então, é assim que funciona esse cálculo. Né? É, ele tenta equalizar, mas não consegue, por isso que nós temos essa diferença de 564% entre mais rico e mais pobre, porque o fundo que o governo, a participação do governo federal, não é grande o suficiente. Tá? Então, é assim que funciona a distribuição. Claro que tem outras pequenas regrinhas, acho que não cabe a gente ficar discutindo essas minúcias aqui, mas basicamente é isso. E onde que eu posso usar o Fundeb? Né? Para que, que o município, o Estado, pode usar o FUNDEB? Então, ele tem a obrigatoriedade de gastar, no mínimo, 60% desse valor em pagamento de professores, da ativa. Eles não podem pagar pensionistas e aposentados, somente professores da ativa. 60% no mínimo. A realidade brasileira é que a maioria dos municípios gasta mais de 95, beirando 100% do FUNDEB para pagar salário. Então, são poucos os municípios no Brasil que conseguem pagar seus funcionários com 60% do Fundeb, que é obrigatório, e os 40% saem do bolso deles. A maioria usa 90%, 95%, beirando 100%. A grande maioria dos municípios brasileiros. Tá, isso é uma das regras. É, para que mais que eu posso utilizar? Para qualquer coisa que seja estipulada como é, é, mecanismo educacional. Eu posso usar para fazer custeio das escolas, compra de equipamento das escolas, manutenção das escolas, é um dinheiro para a qualidade do ensino. Né? Isso fica a critério dos estados e dos municípios. Mas, veja, é, como a grande maioria disso usa esse dinheiro apenas para pagamento, o investimento na rede ele é mínimo, sobra pouco. Né? Essa é uma característica do FUNDEB. Porém, vem é, ao longo dos últimos anos diminuindo as desigualdades entre os municípios e os estados brasileiros. O valor que vai para cada... E aí, a ideia... Beleza, então o Fundeb foi criado, então ele vai ser distribuído. E como que ele é distribuído? Ele é distribuído por meio do número de matrículas. Então, cada, quanto mais matrículas numa rede, o, a, a, o município ou o estado recebe um valor X, que é esse custo aluno qualidade, por aluno matriculado. Então, quanto mais aluno matriculado, mais dinheiro. Então, isso estimula a criação de vagas nas escolas das municipais, estaduais, fazendo então que a gente tenha a ampliação das vagas na rede pública. Hoje nós temos uma realidade que praticamente todo o ensino fundamental, nós não temos mais alunos fora da escola. Claro que a gente tem um residual em alguns lugares. Aqui em São José, por exemplo, nós temos uma rede de em torno de 70 mil alunos no ensino fundamental e educação infantil nós tivemos de evasão no passado 50 alunos. Quer dizer, é um número que é ruim, a gente não pode ter 50 alunos evadidos né, fora da escola, mas é um número residual, perto de 70 mil. Né? É, mas aí que está, esse valor ele é de acordo com a etapa. Então, tem várias etapas, creche em tempo integral, creche em período parcial, é, creche conveniada, recebe um valor X também, é, educação infantil, do, do, é, é, é, educação infantil da, da, da pré-escola, é, a gente tem ensino fundamental, ensino médio, EJA, ensino técnico com EJA, então, ou seja, tem todos os critérios e cada é, é, matrícula tem um valor específico. Não precisa ser utilizado esse valor naquela etapa de ensino. Então, se eu tenho... X de dinheiro que vem para o meu, meu município por conta de X alunos matriculados no ensino fundamental, não sou obrigado a utilizar esse dinheiro no ensino fundamental. Eu posso pegar esse dinheiro e usar na creche. É onde a é demanda, é o município que vai analisar a demanda. Tá? Isso também é bom, porque dá autonomia aos municípios de usarem o dinheiro aonde quer. Lembrando, a maior parte paga salário. Tá? Bom, é, esse é basicamente o Fundeb, né? a lógica de financiamento. Porém a, PEC, a, a emenda constitucional de 2007, a emenda 35, ela botava um prazo. Né? Então, não era um mecanismo permanente. Ele era um mecanismo temporário e acaba agora, né? em 2020. Quer dizer, ou vota agora, ou em 2011 a gente não tem financiamento de educação no Brasil. A gente vai ter uma redução drástica em praticamente todos os municípios do país. Pouquíssimos municípios vão conseguir... É, é, é cumprir com as suas metas, com as suas obrigações. Tudo bem? Então, até agora, a gente viu o que é o FUNDEB. Só que nós temos, então, um projeto que está desde 2015 no Congresso, sendo debatido, discutido, vai e volta, tem alterações, tem propostas, que é uma, uma, um projeto de emenda constitucional da do professora Dorinha, do Tocantins, né, do BEM, que apesar de ser um partido de direita, esse projeto dela é um bom projeto, né? É um projeto bem elogiado, por quem entende muito dessa... Vários pesquisadores elogiaram muito esse, esse projeto dela. E uma das coisas que ela propõe é o seguinte, né? um aumento dessa participação do governo federal no Fundeb, né? que hoje está em 10%. Então, ela vai escalonar, não vai ser do nada. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, em 2021, então, ano que vem, de 10 subiria para 12,5%. E escalando, escalando da mente, até 2026, com 20%. Então, de 10% sobe para 20% do valor que o governo federal vai contribuir. A ideia é, ao chegar aos 20%, que 23 estados recebam o complementação de, de fundo. Hoje é 9, vamos para 23. Vão ficar de fora quais? Né? Os três estados mais ricos do Brasil. Precisam de dinheiro? Também precisaria. Mas vamos pensar, vamos equalizar a história toda. Tá? Então, nós temos esse aumento da contribuição na, escalonada. Bom, nós temos uma outra regra que essa proposta que está no, no Congresso traz, que é aumentar a obrigatoriedade com gasto com o professor. Hoje, o mínimo é 60. Passa para 70. Quer dizer, isso é uma perspectiva para a valorização do professor. Então, a prefeitura pode, ou melhor, ela é obrigada a gastar 70%. Aqueles municípios, então, que não precisam da complementação, né, precisam pouco, e gastam só 60%, agora vão ser obrigados a gastar 70%. Né? Vão contratar mais professores? Ah, não tem demanda para mais professores. O que, que vai fazer com esses 10% a mais? Aumento de salário. Ou seja, o projeto que está lá valoriza o professor que está lá na sala de aula. Isso é bom. Lembrando, esse dinheiro só pode ser gasto com professores que estão na ativa e que estão em algum cargo pedagógico, seja na sala de aula, ou como orientador pedagógico, é, é, é, dentro das escolas, nas secretarias. Se é um professor que está em de função, sei lá, no gabinete do prefeito, isso não pode acontecer. Tá? Beleza. E aí, o que tem uma... Só para a gente entender a questão de quanto que o governo, né, é, hoje, gasta com o Fundeb. O Fundeb, hoje representa 2,3% do PIB, todo fundo, tá? os 26 mais 1 do governo federal. O governo federal ele só complementa 0,2% do PIB, ou seja, é um valor muito baixo. 0,2% do PIB, baixo, né? é um valor muito alto, mas é, é, é como se fosse irrelevante para o governo. Tá? Então, isso o pro, é o quanto nós gastamos hoje. Estava tudo certo para votar, né, pressão dos professores, pressão das categorias, dos sindicatos, né, da sociedade, do modo geral, pressão para se votar. Mas o que, que acontece na, na, no sábado? Né? O governo Bolsonaro me manda uma proposta de última hora. Né? Até os relatores do projeto falam, mano, 45 minutos do segundo tempo, você me manda esse absurdo? Né? E assim, existe um grande risco, porque algumas semanas atrás, um mês atrás, o Bolsonaro fez uma grande negociação com o Centrão. Corre-se o risco de ter as emendas, né, a essa emenda, né, ter mudanças né, dessa emenda constitucional, sendo aprovadas as emendas que vão destruir o Fundeb. Olha o que, que o governo Bolsonaro propõe. Primeiro, vai entrar em vigor só em 2022. E 2021? O que vai acontecer com 2021? Não vai ter financiamento? Isso é um absurdo. Né? Então, entrar em vigor em 2022, você vai colapsar o sistema educacional em 2021. A primeira proposta é essa. Segunda proposta, em relação ao salário dos professores. Hoje, o obrigatório é 60%, subiria para 70%. O governo Bolsonaro coloca limite de 70%. Não pode gastar mais que 70%. E ah, eu disse que a maior parte dos municípios brasileiros gasta 90, 95, 100%. O que, que acontece com esses professores? Redução de salário. Basicamente redução de salário. Uma das soluções é, para não reduzir salário, diminui o número de profissionais. A gente tem a realidade, professores que são contratados, então não renova o contrato, deixa só os efetivos, deixa só. Diminui o número de profissionais em top sala. Sala com 45, né? Você vai virar a criança dentro da sala, porque se você não tem dinheiro, o que você vai fazer, tá? É, outra regra que o Bolsonaro coloca: esse dinheiro pode ser usado para pagar aposentados e pensionistas. Mais um absurdo, né? Era só para quem tava nativo, agora para pensionistas e aposentados também. E aí vem mais uma, não para por aí, né? Cada dia é um, é cada hora é uma coisa nova. Desse dinheiro que o governo complementa, que hoje é 10%, e manteria assim 10% de acordo com o projeto, 50% dele iria para é, é, uma renda básica, não é renda básica, é a renda brasileira, que é um projeto que o governo, do, que o Guedes está criando para substituir o Bolsa Família. Ou seja, ele está encontrando um dinheiro para financiar um programa de distribuição de renda, o programa em si, não esse, né? mas a ideia de um programa de distribuição de renda é bom, só que ele está pegando o dinheiro do financiamento da educação para fazer uma renda brasileira, uma, uma, uma espécie de Bolsa Família. Ou seja, diminuindo o quanto o governo investe na educação para investir na distribuição de riqueza. Quando a gente fala assim, parece que é algo mais razoável. Né? A gente pensa que é algo razoável. Porque pensando na, na esfera bolsonarista, a né? muita gente vai argumentar e defender o governo desse, dessa forma. Mas ele está querendo transferir dinheiro para quem é pobre. Fala que o governo Bolsonaro não, não, não melhora a vida das pessoas pobres, mas olha lá o que ele está fazendo. Está dando dinheiro, aumentando o Bolsa Família. Olha lá. Só que ele faz uma jogada que vai destruir a educação brasileira. Vai diminuir a igualdade de educação. E olha o outro absurdo que o governo Bolsonaro faz nessa proposta. A, a, o Fundeb é pago por aluno, matriculado na rede pública ou conveniada. A conveniada recebe menos, né? a rede pública direta recebe mais. Ele quer contabilizar na, na, no cálculo re, matrículas da rede privada da educação infantil. Para que isso? Primeiro, para cumprir uma meta do Plano Nacional, que é da universalização e expansão da educação infantil. Tem metas a serem cumpridas, com né? os prazos já estão vencidos. Né? Já era para ter feito, não fez ainda. É, mas, ao colocar essa estatística de números de crianças matriculadas na rede privada, você abre um precedente de financiamento de rede privada por dinheiro público é aquela velha história quando a gente vai numa assembleia, num congresso, numa conferência para criar é, é, diretrizes, estratégias, quando a gente fala o termo exclusivamente ou preferencialmente pode parecer uma bobagem de assembleista, de gente militante, mas isso tem toda a diferença. É né? por isso que a gente luta pela palavra é, é, é, exclusivamente e não o preferencialmente. O preferencialmente quer dizer que, você, de alguma forma, você pode financiar o privado. E é justamente isso. Então, ou seja, a gente está com um bode na sala agora, e para mim isso me parece muito mais um bode, um bode pedido na sala, que vai ser retirado de alguma forma, né, mas para negociar outra coisa. Porque né, é uma estratégia do governo Bolsonaro. Né, vai e mete um bode pedido, depois ele tira o bode e tá tudo legal, né, e propõe alguma coisa terrível. Então, era para ser hoje a votação, foi adiada para amanhã, mas a gente precisa de 308 votos no Congresso. A oposição não tem esse número de pessoas. Tem muita gente que tem acordo, da, da direita, que tem acordo com a votação. Mas vamos ter que saber qual é o peso das negociações que o governo Bolsonaro fez nessas últimas semanas, últimos meses para sair do impeachment, né? qual é a base dele agora no Congresso? Né? É, é a dúvida. Então, acho que eu consegui, acho que eu passei um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado, mas é, acho que eu consegui explicar um pouquinho o problema que a gente está vivendo hoje. Obrigada, Paulo. Então, deixa eu, antes de passar para as perguntas, eu não, nem vi se a gente tem muitas, muitas questões, mas eu quero te perguntar assim, veja... É, de nenhuma forma foi colocado no projeto é, que, o, que o aumento do Fundeb ocorra de forma é, imediata, ou seja, teve esse bom senso, vamos dizer assim, né, para que seja um aumento escalonado, ou seja, para que as contas né, não venham né, é, sofrer um impacto de forma imediata. Teve toda essa questão. A outra questão que você coloca é sobre... Bom, para muita gente né as, as, quando a gente começou né na, na campanha aí vamos votar no projeto da professora rosinha né aí eu falava assim gente mas quem que é essa rosinha né eu tava eu tava preocupado depois eu vim ver que ela era do DEM eu falei enfim que mas né mas foi uma surpresa porque, Sim, não. porque né e, e, e por um lado pode ser um campo onde a gente pode é, medir algumas coisas ou seja trazer alguém do lado de lá, mas o que, por que, que eu estou te perguntando isso? Eu vi uma, uma fala do Rodrigo Maia, mas muito rápido, eu estava mexendo, não sei se foi no Face, eu não sei, e ele fala que ele, ele cita o projeto né, da, da professora Rosinha, aí ele fala que ele tem acordo, mas eu quero saber o que, que ele tem acordo, ele tem acordo com o projeto que está sendo apresentado né, por ela, e que nós, né, nós militantes da educação temos acordo, ou ele, ou ele tem acordo que tem que se votar já o Fundeb, inclusive de qualquer jeito com as, as alterações que o governo está querendo. Eu não, você tem essa informação? Você. Tá. É, tô falando da, da da questão do escalonamento lá, né? O, o proposto para 2021 era 15%. Eu falei que é 12,5, né? Mas isso. como teve uma diminuição da arrecadação dos estados, dos municípios e do, do governo federal, então vamos dar uma revisada, vamos para 12,5, né, por conta da, da, da crise, né? Do Covid-19. Então eles tiveram uma, uma, uma, uma jogada aí para também não, não, não, né? não estipular um valor muito alto e depois não conseguir cumprir. Né? Apesar que dinheiro tem para isso, né? Mas tá, vamos né, né? Então, então, Vamos fingir que tá bom. Sobre a fala do Maia. É, o que eu entendi é que ele tem acordo com o projeto da professora Dorinha. Ele tem acordo com o projeto que o já Dorinha, estava né? em trâmite. É Dorinha, -rosa. É, -rosa. é Desculpa. Dorinha, gente. É, ele, ele tem acordo com o projeto da professora Dorinha. Tá? Então, ou seja, que é um projeto que a gente tem um acordo, né? que a gente quer Sim. esse projeto. Tá? Porque, na verdade, esse projeto não é que foi escrito só por ela. Faz cinco anos que esse projeto está lá, em comissão, vai e volta, não sei o quê, e teve muita contribuição de muita gente. Né? E ela, como relatora, ela. Assim, acolheu, né? Acolheu, né? Foi uma discussão muito rica, muito intensa nesses últimos anos para poder é, chegar nesse projeto. É então, um bom projeto. Tem que... e, ah, detalhe, eu esqueci de falar. Essa emenda, que é a emenda 15-2015, que é do. Do, do projeto dela. Coloca o Fundeb como permanente. Quer dizer, aí você, você não tem mais essa discussão. Você estipula Exato. como ele funciona, como, quanto o governo federal vai ter que investir, não vai ter que discutir mais. Talvez a gente vai rever valores depois, para aumentar, alguma né? coisa desse tipo. Né? Depois você vem regulamentar as coisas. Mas você não tem mais que discutir daqui a tanto tempo. Né? É... Fica Mas, com como, como eu, a política uma política de Estado. né? Fica como uma política de Vira Estado. política né? de Estado. Permanente. Né? E pensa que, assim, aí eu considero, não me lembro, não consigo, né, é, é, também fui pesquisar e acabei não encontrando, por que, que não fez de maneira permanente já em 2007? Né? É, aqui realmente é uma, uma falha minha, que eu não, eu não, eu não consigo entender isso. É, e hoje está virando uma área de troca para alguma coisa. Né? A partir do momento que vira uma política de Estado, pronto, acabou. Não tem governo federal, gestão absurda que a gente tenha hoje que vai conseguir mexer nisso. Né? Claro, tudo dá para mexer né? Mas é. dificulta um pouco Então o que me parece Que o Maia tem acordo com esse projeto Da Dorinha Porém, também é um cara Que não dá para a gente confiar 100% né? Não se sabe O que se tem lá nos subsolos Nos subterrâneos do Congresso O tipo de acordo E reunião que ele fez ontem à noite né? E hoje também né? Porque vai para amanhã ele a, a votação Então quer dizer me parece que ele defende o propósito da professora Dorinho. Tá. Então quer dizer assim, mais uma vez o governo Bolsonaro vem reafirmando né, o seu compromisso, que não é com os trabalhadores, né? Ou seja, ele mais uma vez, porque é, você, quando você falou e 2021, né? É, aí remete a gente a. A votação da Lei Complementar 173 lá, que congelou salário, congelou servidores públicos até 2021. Enfim, bom, deixa eu, deixa eu ver se nossa, a gente tem questão, tá bom? Vamos lá, nós temos questões. Vamos ver se a, a Fábio coloca para nós. Temos. A Lucy Miranda falou o seguinte, esse enfraquecimento do Fundeb seria um passo para privatizar o ensino público? E aí, Paulo, o que você acha? É um caminho bem, bem próximo, bem grande, né? Claro que assim, a privatização do ensino público, ele é um processo que assim, não, é, não é como privatizar uma empresa, né? Eu acho que privatizar uma empresa, mesmo a Petrobras, né? Pensa a dificuldade que seria para privatizar a Petrobras. Mas eu acho que ela é mais simples ainda, porque é uma empresa que tem não são tantas pessoas e não é um serviço, né? É, pensa o quanto que a educação pública atende. Eu vou, pegar, vou pegar o município de São José dos Campos, que não é um, uma cidade tão grande assim, né? tem 700 mil habitantes, tem 70 mil alunos, da educação infantil até o final do Fundamental e, o, e a EJA. Né? Quer dizer, é 70 mil pessoas, só numa cidade. Olha o quanto que se atende. Privatizar esse sistema de ensino ele é muito difícil, muito demorado, porém, é um caminho. Eu sempre penso que, Antes da privatização total, a gente vai ter o processo de terceirização. Então, o serviço continua público, mas se terceiriza a sua administração e seu serviço. Então, o dinheiro é público. Mas aí eu vou contratar uma empresa para colocar professores no lugar. Então, ao invés de ter concurso público, eu contrato uma empresa X e ela é responsável de fornecer a mão de obra. Como acontece, acontece com as OSs. Na, na saúde. Então, você tem o BS, você tem o UPA, você tem hospitais sendo administrados para o OS. Quer dizer, o município vem, injeta dinheiro na OS, a OS faz todo o serviço, que é de menor qualidade do que aquele que o poder público poderia oferecer. Isso está chegando na educação. É uma tendência. E é um caminho para a privatização, não tenho dúvida. Agora, quando isso vai acontecer, eu acho que vai demorar. E tudo vem também da luta que a gente vai ter, porque eu acho que é um, é um movimento, a educação ela tem uma característica e quando se mexe de fato com a educação, a educação vai para a rua. porque o que aconteceu né, com o ano passado com, com o tsunami da educação. A gente barrou algumas coisas. aquela Aquele desmonte da educação pública superior foi, uma, foi meio barrado por conta do tsunami da educação. Então, se é uma coisa que vai acontecer é, é, é, nesse sentido de privatização haverá uma grande resistência então talvez isso barre um pouco até mesmo impeda definitivamente mas é algo para a gente ficar muito atento é você por exemplo você tem alguma informação sobre como que te, eu vi é, que teve uma organização uma manifestação dos secretários municipais né teve uma uma movimentação nacional sobre isso mas por exemplo aqui na, aqui na minha cidade a gente tem um prefeito que é uma maravilha, sabe? É... Tamo junto. Estamos <risos> junto. Tamo. Enfim, a, gente, a turma fala. Ele é assim, ele, ele, ele é que joga, joga para a direita, joga para a extrema-direita, faz lobby com o governo federal, foi, foi, é, participou das, das audiências públicas em defesa da reforma da Previdência. Depois chegou aqui em Campinas, falou que a reforma da Previdência era uma imposição federal, como se ele não estivesse lá, e o que é pior ele é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, quer dizer, você sabe se teve alguma movimentação, manifestação da Frente Nacional dos Prefeitos? Não, Do, da Frente Nacional dos Prefeitos, não. Teve uma manifestação da Undine, né? que é o, tá. a União Nacional dos Dirigentes da Educação. Né? Então, você teve uma manifestação dessa organização, claro que aí você não vai ter unanimidade dentro dessa organização. Muito provavelmente, o secretário de educação de Campinas e a secretária aqui de São José, não sei se é homem ou mulher ainda em Campinas. Aqui é mulher. Aqui é, uma, aqui é uma professora também. É, aqui também professora, a professora que está. Deixa eu fazer uma crítica, né? O pessoal de São José que está me ouvindo aí. Uma professora que tá, tem 30, tem há 30 anos, tinha 25 anos de rede e 23 anos de secretaria de educação. Quer dizer, ela ficou dois anos em sala de aula. Nossa, que horror. Como é, que ela. ela... É, é, é, é, é, é, é, é na mão desse tipo de gente que está tá a educação. Pessoas que não, não tiveram na sala de aula, não sabem o que é uma sala de aula. Né? Sabe por tele, televisão só. É, tenho certeza que a secretária aqui de São José e a secretária de, de Campinas não participaram desse movimento. Mas é que está. O poder que a secretária de Campinas de São José tem dentro desse movimento é reduzido, dado o volume de secretários, né, de dirigentes de outras escolas, de outras cidades e municípios, que vão se ferrar com esse fundeb, porque São José e Campinas vão se ferrar, desculpa o termo, né, vão se dar mal, é, menos, porque são duas cidades com uma arrecadação muito grande. Lembrando que, por lei constitucional, todo município é obrigado a investir 25% do seu orçamento em educação, Tá? Então, esses 25% está somado ao Fundeb. O Fundeb entra como um orçamento. Tá? Então, às vezes, não faz tanta diferença. Pro, claro, todo município, aqui em São José, por exemplo, se não tiver Fundeb, é menos 81 milhões de reais. Vai dar problema? Vai. Mas não vai ficar deficitário. São José não fica. Eu tenho certeza que Campinas também, não conheço os números de Campinas, mas acho que Campinas também não terá um grande problema se não votar. Mas as cidades vizinhas de Campinas? Aqui eu falo as cidades vizinhas de São José, elas não vão conseguir pagar professor. Né? Então, a, a, e aí vai virar um caos, colapso. Então, essa União dos dirigentes nacionais, Nacional de Dirigentes da Educação se manifestou contra, repudiou a proposta do Bolsonaro. Repudiou. Então, tem mais uma força a favor do projeto que está no Congresso. Deixa eu ver, a gente tem mais questões, deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente responder. Ah, a professora Célia Santos, que é professora aqui, né, da rede estadual, fala o seguinte: boa noite, Guida Calisto e professor Paulo César. Discussão e conversa importantíssima. É, e a Sabrina fala o seguinte: então amanhã já teremos uma resposta? Não necessariamente necessariamente porque você pode ter é, é, interrupção de votação você pode ter bloqueio de pauta né Ou, dependendo da, da base aliada do Bolsonaro o projeto não é aprovado né? e assim talvez assim espero que a gente tenha uma resposta amanhã mas a gente não tem uma certeza ainda tudo pode acontecer né? inclusive tá. nada né? <risos> inclusive nada. E essa votação, você sabe é, se vai ter vários, vários ritos de votação? Primeira votação, segunda votação? Sim, é, então tem que ser ou, dois, ou... dois turnos, né? Porque a emenda constitucional tem que ser ah, dois tá, turnos. Ah, né? tá, é emenda constitucional, é, tá certo. Tem dois turnos e tem é, que ter é, 308 votos a favor. Então, Sim. aí que tá a dificuldade. É. Não é a maioria simples. É, é. é a maioria qualificada. É... 3, 500, mais... Treze... Tinha mais de 308, né? Tinha um grande acordo já, tipo, até a bancada do PSL estava de acordo. Era botar, botar em pauta e votar e acabou a história, né? Até, até o governo Bolsonaro colocar esse bode no meio da sala. Tá. E. Então, quer dizer assim, até sábado, estava tá, tudo de acordo para votar o, o projeto da professora, da deputada. Mas... Né, da, da relatora, os deputados iriam acompanhar a, a relatora. Agora, por conta disso, teve essa reviravolta, então. Teve essa reviravolta. Tá tendo uma comoção do próprio Congresso, tá me parecendo que o Congresso vai rejeitar essas propostas, não vai nem colocar, né? Só que daí é o problema. Qual é o que o. o, o e, e, na verdade, aí a gente está num, num conceito maior do que a educação, né? A gente tá numa, numa situação maior que a educação em si. É. Qual é a força do Bolsonaro com o Congresso? E essa medida, e aí pensando, talvez nem seja estratégico do ponto de vista político, porque ele pode demonstrar fraqueza, porque se ele não consegue aprovar isso, ou não consegue negociar nada, porque, por exemplo, se essa proposta do governo for completamente rejeitada e for votada a proposta da professora Dorinha, é, quer dizer que ele não tem força nenhuma. E ao demonstrar que não tem força nenhuma, um processo de impeachment, possivelmente, vai rolar. Sim. Quer dizer, porra, tem 308 votos contra o Bolsonaro. Só que aí são vários, são vários cálculos políticos. aí. Né? Não votar o Fundeb também é, é, é muito prejudicial para os deputados. Pensa a campanha massiva de críticas e deputados. Né? Então, aqui em São José tem um deputado ex-prefeito, que é do PSDB, é deputado federal, que vota sempre a favor do, do, do Bolsonaro. Imagina se esse cara vota contra o Fundeb, coloca essa porcaria aqui. Ah, São Zé, é massacrar o cara. É, deve ter deputado de, de Campinas também, que vota com, com Bolsonaro. Tem. o Bolsonaro. Que quer dizer, né, tem, tem esse, esse balanceamento político aí, mas que é, é, não sei qual é a jogada do Bolsonaro. Colocar isso, demonstrar força. Negociar alguma coisa? Vamos ser uma pergunta para aí, aí você vai se recompondo aí. A Lígia Prando fala o seguinte: O MP pressiona para que o dinheiro público alugue vagas na educação infantil. O perigo é muito grande. A comunidade precisa ter a oportunidade de entender que a escola pública tem características diferentes da escola privada e que não é verdade que ela será boa se e quando for igual à escola privada. É, a gente... É porque você falou... Na hora que você falou, também me, eu me incomodei assim, porque a realidade aqui é, é... Você falou sobre a questão das vagas, né? Aqui em Campinas, a gente tem um... A grande deficiência na oferta de vagas é na educação infantil. A gente tem uma lista de espera muito grande, né? E aí, o que acontece muito tempo, bom, tem aquele setor que procura e tem o setor que nem procura porque, sabe, já fica já, já destimulado, sabendo que vai ser tão difícil que, acha que nem vale a pena procurar a vaga. Então, a gente tem um número alto. Muitos vão e procuram o Poder Judiciário, né? E aí é, vem com as, com as ordens judiciais, então acontece a superlotação das salas, geralmente são as salas com, com crianças menores, né, da educação infantil, os bebês, né, né, os agrupamentos 1, aqui, como nó, nós chamamos em outros lugares, é berçário, enfim. E é onde acontece é, uma superlotação, as salas, as escolas não, não estão preparadas, né? teve ano aqui em Campinas, só, só para exemplificar para você, eu estava numa sala que o total de crianças era para ser 24 bebês, e nós tínhamos, por conta de ordem judicial, 37, né? Olha só a situação. E aí, e esse atendimento, para ser garantido, é a custa de horas extras, é aquela coisa, né? Aquele caos total. É, e aí, existe... O, o, o Ministério Público, muitas vezes, vem, pressiona né, o poder público a, abre mais vaga, aí o que, que o poder público, né, aqui faz, vai e faz esse, esse convênio, né, com as escolas particulares para poder ofertar essas vagas, então era mais ou menos isso que a gente estava falando com você, né, ou seja, é, muitas vezes terceiriza, né, privatiza, e aqui também nós temos uma outra experiência, né, que é a experiência da terceirização mesmo, no, acho que na... na na gestão aqui do doutor Hélio, ele que criou um, um, uma, um programa aqui que é chamado das Naves Mães, olha só que nome maravilhoso, Naves Mães, né como creche, como mãe, né, é uma desqualificação total, né, do, do papel da educação infantil, que isso me irrita, né, ah, muito, mas enfim, aí navesia. Tia. É como se fosse, sabe, né? Como se não fosse um espaço de educação, como se hum. não fosse um espaço de produção da cultura infantil, sabe assim? Mas enfim, né? É como eles desqualificam, não, não que a mãe não seja importante, mas a mãe e a mãe, a escola, né? Eu, eu, é, é isso. Eu. São coisas diferentes. E, e essa criança tem direito a ter esse espaço garantido né, de educação. E aí ele criou essas naves mães e pega o, o, o prédio, né, que é nós, da prefeitura, público, construído com verba pública, né, e entrega para uma gestão de uma OS, né, como, como você falou aí, né, e aí as, as profissionais, é, é de OS, né, é, e aí, cara, aí vem tudo, né, aí vem aquelas organizações religiosas, aí a discussão do Estado, da educação laica, vai tudo por água abaixo, Enfim. Então, o, se você quiser comentar um pouco o que a Lígia falou sobre essa obrigatoriedade, né? É, então, o, o que que... Essa, essa situação de vaga na educação infantil, ela é nacional. né? É um problema nacional. Como eu disse, a educação... O ensino fundamental, o ensino médio, em relação à vaga, ele é um problema solucionado. Né? Claro, você tem superlotação de sala. Você poderia melhorar isso abrindo mais salas, né? mais escolas, mas você tem isso solucionado. É, hoje, nós não temos, pensando em uma grande demanda, para vagas no fundamental e médio. Você tem vazão, são coisas diferentes, mas vaga tem. Na educação infantil, que é um grande nó, é, não sei se em todos os municípios do Brasil, mas boa parte deles conseguiu universalizar em 2016. O quarto e quinto, quatro anos e cinco anos. Passou-se obrigatório com quatro anos. Então, se é obrigatório, você tem que universalizar e os municípios, boa parte deles conseguiram universalizar. Agora, o grande nó está de 0 a 4 anos. De 0 a quatro anos você tem um nó imenso. Mesmo porque você não consegue saber qual é a filha de espera. Se não é obrigatório, tem mãe que coloca, tem mãe que não coloca. Né? Tem família que não quer colocar a criança na escola agora. É uma opção. Se eu posso ficar com a criança em casa, muitas famílias deixam em casa. E eu fico naquela, é uma, é, uma, é uma discussão muito grande, né? É bom colocar na escola, é bom esperar um pouco. Eu sou um defensor da escola. Eu acho que uma criança que vai para a escola desde pequena, é, ela tem acesso ao mundo que não vai ter propriamente em casa. Então, você tem essa vantagem, né? O, não é a escolarização precoce da criança, mas é um estímulo que muitas vezes a família não consegue dar. Uma história, um parquinho com um, um, um atendimento profissional a gente tem que lembrar que as professoras de educação infantil não são tiazinhas não é a tia da escola é uma pessoa formada muitas delas né são são são pós graduadas têm mestrado têm doutorado né e eu falo por experiência própria minha esposa tem doutorado e trabalha no educação infantil né então ela não é uma tiazinha né quer dizer ela é uma pessoa com capacidade técnica para trabalhar. Então, tem tudo isso. E, como eu disse, a fila de espera ela é flutuante. De um ano para o outro, pode acontecer um evento é, que faça com que essa fila aumente demais. E olha o que aconteceu em 2020. Uma pandemia que afetou, né? Bem, é, é, é, é, é, aumentar a crise econômica, muita gente desempregada, muita gente que colocava seus filhos e filhas na escola particular, na, na educação infantil particular, que não vão colocar mais. Mesmo que estejam empregadas, mas vão ficar com medo de ter que gastar lá os 400, 500, 600 reais por mês. Para onde vai essa demanda? É Para a educação pública. pública. Só que a educação pública vai ter menos recurso. Menos financiamento. Menos financiamento. Não só por conta do Fundeb, mas por conta da PEC 95, da emenda custa 95, 95, a PEC 95. da morte. Sim. Olha o nó que a gente entrou. Como a gente vai financiar a educação nos próximos anos? Com um aumento de demanda. Eu falei, ah, o ensino fundamental está resolvido. Não sei também por quê. Está resolvido agora. Mas e ano que vem, quantos alunos deixarão o ensino, o ensino fundamental e médio particular para ir para a escola pública? Pública. Tem, tem, tem toda essa história, porque é, a gente trabalha com uma demanda é flutuante. Alguns são mais fixos. Fundamental e médio é média mais fixo. Mas educação infantil não é. Então, um, uma mudança no município, uma crise, seja, uma, uma fábrica saiu do município. O que aconteceu aqui em São José recentemente, com a venda da Embraer. Né? Só que a não venda, né? porque deu uma, um rolo e voltou. Né? Mas sim, muita gente foi demitida. E as famílias né, do, das pessoas que trabalhavam na Embraer tiraram seus filhos das escolas. Virou uma demanda para o município. Virou uma demanda para o Estado sem o Fundeb, como que a gente vai fazer? Como que vai fazer? Então, a gente tem, sim, um problema com, com, com essa ideia de, de, de... Ah, tá, Daí a pergunta, desculpa, acabei fugindo um pouco. É, o quanto que a, a, a, os municípios acabam, então, buscando né, parceria com a iniciativa privada, seja com rede conveniada, com, aqui em São José a gente chama de Secoi de Sedim, que é uma rede conveniada, prédio público, muitas vezes prédio da própria empresa, depende... É, é, da, da, da, do contrato ou compra de vagas isso acontece menos mas acontece né? para atender essa demanda muitas vezes judicializada Bom, eu acho que a gente pode ir terminando temos mais questões eu vi uma questão da Wanda não sei se está aí ainda, não sei se tem mais questões a Wanda fala assim ó, assistindo desejo muita força na luta e garra para perseverar Saudações socialistas, a esperança é vermelha. A Wanda é nossa companheira aqui também. É, eu acho que a gente pode ir concluindo, né? Eu acho que o debate de hoje foi um debate extremamente importante, né? As redes hoje foram o dia inteiro agitadas por conta disso, é, por conta desse, desse tema importante. A gente tem que lembrar que a impressão, a impressão não, né? A constatação que a gente tem visto a todo momento, que aonde é, essa, essa direita hoje, que está assumindo esse país, né, que assumiu esse país agora, de 2017, a partir do golpe para cá, né, é, aonde eles puderem retirar né, direitos, aonde eles puderem atacar os trabalhadores, a casa trabalhadora, a educação pública, o serviço público, a saúde pública, né, Assim, parece que eles não descansam, né? Eles a todo momento estão ali apresentando uma ameaça, apresentando para nós é, proposta que venha prejudicar muito os nossos filhos, nossas filhas, né? De quem trabalha, de quem luta, né? De quem necessita, né? Do, do serviço público. E o governo Bolsonaro em nenhum momento é, escondeu que, que ele é totalmente avesso à educação. Totalmente contra o professor, né? Nunca deixou. Nunca escondeu isso. Nunca escondeu. Nunca escondeu. E nós estamos aqui nessa luta, né? O indivíduo é... que nunca leu um livro na vida, né? O único que ele né? disse que leu, pelo amor de Deus também. Né? Né? E, enfim, a gente. Nós temos que continuar a nossa organização, a nossa luta em defesa né, da educação e do serviço público. Gostaria de. Agradecer muito né, ao Paulo, se o Paulo quiser fazer mais uma fala, falar aí, fazer as considerações finais, aí a gente vai, vai finalizando, que depois eu quero dar um recadinho também. É, eu acho que o, que o um recado que a gente tem é sempre reanimar a luta pela defesa da, da, do estado de bem-estar social do Brasil. Eu acho que a gente deve sempre lutar por um SUS forte, que funcione, né, que seja presente, uma educação pública de qualidade para todo mundo, né, independente da região do país, né, para qual pessoa seja de qualidade para quem tem dinheiro e que seja de muita qualidade para quem não tem, para tentar diminuir as desigualdades, né? Um dia, quem sabe não haver desigualdades no país? Né, eu acho que a nossa luta tem que ser essa, de defender aquilo que nos serve, né? Aquilo que, que, que basta que serve a maioria da população brasileira. Então, acho que um recado que eu tenho que dar é que a gente não pode desmorecer momento nenhum dessa luta, né? Acho que toda a luta é válida, doa quem doer, a gente tem que dar cara a tapa. Muito obrigado pela, pelo convite. Paulo, é... ainda tem bastante tempo, né? Para a gente poder agitar as redes, é, mandar o... recado aí para os deputados, né? Eu acho que ainda... Nessa. Rolou uma lista hoje com o nome dos deputados por região. Por região. Por sim, região, sim. rolou, isso aí tá, tá, tá, rolou no zap hoje, muita gente, eu recebi de vários lugares. Né? Então, para a gente entrar em contato, com, mandar mensagem no Twitter dele, no, no, no e-mail dele e até telefone, mandar mensagem no WhatsApp. É impressionar e, e ameaçar sim, mesmo. Não ameaçar sim. A, a pessoa, né? <risos> se não votar, não volta, sabe? Tipo, não se volta, você acho não, é não votar, você não volta na próxima eleição. O seu candidato a prefeito na, na cidade também não vai ganhar. Sabe? Eu acho que isso é uma forma. Assim, aqui em São José, a gente fez um movimento por conta dos aposentados, que teve um, uma revolta na Previdência aqui, que foi uma das mais cruéis da, do Brasil, né? Confiscou 14% da aposentadoria é, acima de um salário mínimo. Quer dizer, todo mundo. Né? e tem gente que recebe um salário e meio, um salário mínimo e meio, teve 14% confiscado pela prefeitura, Foi uma crueldade. A gente começou a fazer um movimento contra os vereadores, eles ficaram incomodados, quer dizer, coisa que parece pequena, mas incomoda. Agora, imagina em massa, caixa de e-mail, entupida de e-mail, reclamando, WhatsApp, né? quer dizer, eles são financiados pelo interesse privado, mas eles precisam do voto da população, né? Eles, eles pesam isso. Então, acho que dá tempo da gente, sim, né em massa, mandar e-mail, encher caixa de e-mail, Twitter, tudo que tiver dos caras, a gente entupi lá. É uma, é uma Legal. forma. A gente não é pode ir para a rua agora, né? O melhor é estar lá na frente do Congresso. Se vocês não votarem isso, vocês não saem daí hoje. É isso aí. Então, vamos... Finalizar aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Paulo César pela disponibilidade de estar aqui hoje, debatendo conosco. A Anália fala assim, se não aprovar o Fundeb permanente, é greve geral. É isso daí. É isso. É isso. É, esse ano está sendo um ano assim, de muitas lutas, né? muitas lutas. E, e mais uma vez, nós somos chamados a, a organizar, a compor né, esse, esse combate aí. Então, eu quero mais uma vez agradecer, tá? Agradecer também quem ficou aqui na transmissão conosco hoje, né? que participou, fez questões, enfim, a gente fala para vocês, é, agradece muito, pede a vocês que continuem compartilhando né, a página do CCV. Em nome do, do, do CCV, a gente agradece aqui essas participações. Assim que terminar essa transmissão, é, o vídeo carrega, Demora uns minutinhos, mas o vídeo carrega. E aí você pode assistir amanhã, né? enfim, se você quiser pegar mais detalhes. Então, você pode assistir depois, mas se a gente pede aí para compartilhar, curtir a nossa página, tá? Também tem a opção do blog, blogdaguida.net.br. Você também pode compartilhar para quem não é inscrito no Facebook. Quero agradecer aqui a Paula Viana, que está dando um joinha aí com o gatinho que é a foto de perfil dela, Paula Viana é, é, é nossa companheiraça aqui, ela que faz as nossas artes, a, a arte do, do CCV, ela acompanha a equipe do CCV, e ela participa é, muito, assiste, colabora, enfim. Agradecer a Fabiana né, Gonçalves, que faz aqui as, as transmissões para nós, sem a Fabiana isso aqui não ia rolar, agradecer Daniel Pires, agradecer que fez o convite, inclusive, para o Paulo, agradecer o Júnior que, que toma conta do blog aí, e agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui até, até esse finalzinho aqui da transmissão, da live, tá? Pessoal, então, a gente vai terminar aqui, a gente pede para vocês levantarem aí as, os comentários nas... nas nas redes sociais, né? É, vota Fundeb ou é, vota Fundeb para valer. O Fundeb que a gente quer que vote é o Fundeb do relatório da professora Dorinha, é Dorinha, né? Que eu vivo confundindo o nome do povo, Dorinha, da deputada federal Dorinha. A gente quer que vote o relatório dela. O governo Bolsonaro quer apresentar aí é, emendas e em que vai descaracterizar todo. Esse, esse fundo que é extremamente importante para a educação pública e para os trabalhadores, professores da educação pública. Então, a gente pede aí para que vocês participem dessa campanha nacional, cobrem os deputados da sua cidade, dos seus municípios. Esse ano vai ter eleição, muitos deles vão concorrer às eleições municipais. Então, isso é um importante momento para a gente fazer essa pressão popular, tá? essa prisão popular é, em luta dos nossos direitos, tá? Então, vamos finalizar, agradecer o, mais uma vez o Paulo, lembrando que quarta-feira tem, tem o Guida Entrevistas, 20 horas, que é na fanpage da Guida, tá? a gente vai ainda compartilhar e publicar o tema, e eu, eu espero vocês na quarta, e por, e, e por hoje, mais uma vez agradeço, e, e vamos terminando aqui com boa noite, mas com a nossa palavra de ordem. Né? Fora Bolsonaro, fora, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Fora. Tchau, Paulo. Obrigada. Tchau, Guilherme. Obrigado. Tchau, tchau.